Jesus pede a todos nós, e a ti também, que sejamos discípulos missionários. Estás preparado? Basta estarmos disponíveis ao seu chamado e vivemos unidos ao Senhor nas coisas mais cotidianas, no trabalho, nos encontros, nas ocupações diárias, nas casualidades de cada dia, deixando-nos sempre guiar pelo Espírito Santo. Se Cristo te move, se fazes as coisas porque Cristo te orienta, os outros notarão isso facilmente. E o teu testemunho de vida provocará admiração. E a admiração fará com que os outros se perguntem, como é possível que seja assim? De onde esta pessoa tira o amor, com que trata os outros, a amabilidade, o bom humor? Recordemos que a missão não é fazer proselitismo. A missão baseia-se no encontro entre as pessoas, no testemunho de homens e mulheres que dizem, eu conheço Jesus e gostaria que tu também o conhecesses. Irmãos e irmãs, rezemos para que cada batizado participe na evangelização e que cada batizado esteja disponível para a missão através do seu testemunho de vida e que esse testemunho de vida tenha o sabor do evangelho.